Olá pessoal, meu nome é... My name is John Emanuel Estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês Deve já seja bem vindo ao meu canal Hoje eu direi motivos para deixar o YouTube crescer Você quer saber desse motivo? Então se inscreva no meu canal E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos É isso, eu no mesmo, eu um motivo para o vídeo O primeiro motivo é fácil É que você vai chamar muito mais atenção Produzir grupo 1, um, funkeiros, cabelo cortado, grupo 2, careca de platão, que só certo falando do modo dos outros, não estou generalizando não, entendeu? Mas todos os carentes falam do mal dos outros, não tem um funkeiro cabelo cortado, eu sei por eu mesmo, eu sou um ruqueiro, mas gosto de escutar platos de vez em quando. O último grupo é o, último, é o famoso último bolacha do pacote, só aqueles caras que se acham melhor do que todo mundo, ninguém é melhor do que eles. Eles são os caras para mim esses caras sobre serve para mim, dá RAIVA! Primeiro, não tem talento para criar essas próprias coisas. Segundo, é enfeixoso, não pode ver ninguém se eu chegar lá e quer fazer a mesma coisa para ver se... Pra... pra chegar lá. Mais uma coisa que ele não tem... É... História. Você tem história. Você que está aí, vendo esse vídeo, tem história. Você já faz muitas coisas antes disso. Quando você que tem esses três grupos? Forqueiros, carecas carecas... E último um bolacha de pacote então, Ela é mesmo você com a sua juba enorme Bem cuidada Quem é que vai chamar a atenção? Claro que é você cara, olha o tamanho da minha juba Batendo já quase no ombro Tá longona né não? Olha Pode crer velho Ele nunca ficará bagunçado Ele nunca ficará bagunçado É só É só mais um tempo, entendeu? É só oh, a teoria, porque ele fica bagunçado, homem, de vez em quando fica bagunçado. Mas quando ele é pequeno, qualquer vez que der, vira palha, já era. Por conta do cabelo, o cabelo tá virando palha, tudo. Qualquer vez que dava, era de mal. Eu tenho que estar usando o chapéu toda hora para ficar de boa. Agora que ele cresceu, todo feliz de novo, está normal, não bagunça tão facilmente, dura muito para bagunçar. E às vezes que ele bagunça, é raramente que ele bagunça, às vezes. O terceiro motivo é o frio. Se você precisar de só quando o cabelo estiver batendo aqui na cintura, você vai poder se enrolar com o seu cabelo. Quero que meu cabelo esteja batendo lá. Vou fazer assim, com ele na cintura. Meu cabelo está cheio de bola, pô, diferença é o que você tem que saber antes de ter um cabelo grande? o falei desse pra trás, chegando lá, eu tenho várias pessoas. Nesses várias pessoas que tinha, tem gente embaixo que... Destrói você, e a gente boa que ajuda você na hora que mais precisa, entendeu? A gente massa serve para destruir seus objetivos, entendeu? Eu cheguei na praia lá, a gente boa, me tratamos super bem bateu um papo sempre super bacana, a gente se entendeu super bem A gente mar me desmotivou, me desmotivou O que eu fiz resolver esse problema? A gente manda não vou chamar mais de gente mais não, vou chamar de tóxico Então se pessoa pessoa é tóxico pra mim eu não vou botar a cara pra ela, pra essa pessoa, não, fazer. Então, o que eu fiz pra acabar com, o pra acabar com essa pessoas? Eu não... Eu eliminei elas da minha vida. Se você tem pessoas tóxicas tá intoxicando você, que eliminar elas da sua vida, entendeu? que eliminar elas da sua vida. Vai dar certo pra você. Toco foda-se. Olha pra mim, você acha que foi fácil deixar o cabelo descer? Não foi mesmo. Eu um cabelo grande... Já faz tempo, mas só agora que com 18 anos que eu tive a liberdade, tem um cabelo grande velho. Quanto tempo lutei para ter esse cabelo grande desse tamanho aqui? Ó, tá ligado? É um rastro roqueiro, mano. Eu sou para as tipo de coisas desmotivadoras. Um, o seu cabelo tá feio, dois, faz essa mulher do cabelo. Vamos ter que ter cabelo e barba cortado e o conteiro pelouro. Eu disse, putz, que você quer, cara. O que importa é o que eu quero, não é o que você quer não, tá ligado? Eu disse, foda-se. Ninguém liga pra você. Se você é gordo, magro, feio, bonito, lindo, bonita, o que for, cara, ninguém liga não. Seja do jeito que você é e seja feliz, tá ligado? É a dica que eu tenho que lhe dar. Eu fico mais Eu no Facebook. Eu fico aqui postando várias coisas novas por lá. No Instagram está aparecendo mais e mais e na descrição está aparecendo e mais se o que significa tudo isso que ele Também pode ser foda Deixa, Se você tá um mês deixando a chuva crescer Eu também já tive um mês eu sei como é que é difícil Deixa a crítica pra lá E se estende, deixe se seu caminho toque foda então, na próxima vez que alguém Fala para você cortar o cabelo e assim, pura se cara, o cabelo é meu né? Pô Eu posso dizer que eu bem quiser nada Que eu bem entender, tá ligado O cabelo é meu né, Deus, não. Então por enquanto é isso Fique em paz, beijos, abraços Curta, comente, compartilhe para todos os seus amigos, suas redes sociais, comente, estou assistindo vídeos novos, comente tudo o que você quiser, é isso, curta também, compartilhe para todos os seus amigos que querem ter um vídeo para deixar de acontecer, é isso, nos vemos no next vídeo, beijos, abraço e tchau!